É malta do aço, bem-vindos aqui a mais um vídeo hoje vamos aqui, hoje vamos não já estamos na DRP Performance temos ali em baixo o meu desgraçado do Toledo todo desmontado, temos aqui o Nelson a dar forte e feio no 1.8 turbo que é, o, que é o motor que o homem mais gosta do mundo, é o 1.8 turbo mal ele sabe que um motor a sério é um K20 mas pronto, o homem acredita que os 1.8 turbo são mais fortes nunca andam num K20 a sério, não estou a falar do meu estou a falar de um K20 a sério Bem, uma das coisas que vocês me perguntaram nos comentários, era por eu agora estar a usar material original. Tem, estamos aqui em cima, ao pé das peças todas, o Nelson já separou isto tudo, temos aqui as tubagens originais, temos aqui as, as velas de incandescência, juntas, estas tubagens de radiador, etc. Desta vez estamos a optar muito por, por ordens ali do, do, do mecânico, pelo material original. A autoparte, tanto vende material original, como da concorrência, melhor qualidade, baixa qualidade, mais caro, mais barato, vocês é que escolhem, portanto, não pensem que uh, a autoparte só vende material da concorrência, se vocês pedirem original, vem, vocês têm aqui o exemplo, vem este materialzinho todo original. Mais uma vez um grande obrigado aqui ao, ao subscritor que me alertou deste tubo, o Nelson até falou agora disso e disse, olha, dá o mérito ao, ao rapaz que eu ia alertar, mas... Ele alertou primeiro, portanto o mérito é dele. É verdade ou é mentira, Nelson? É verdade, sim, é verdade, sim, senhor. O homem avisou bem que aquele tubo meu estava desgraçado. <risos> portanto, este materialzinho está aqui pronto a montar. Temos aqui, como vocês já viram, as ventoinhas do radiador. Temos aqui as óticas, temos aqui o radiador da água. Se eu vos conseguir mostrar, está aqui dentro. E depois temos aqui uma panóplia de peças, filtros, líquido refrigerante, óleo, tobagens... Temos aqui tudo prontinho para o homem dar ali gás. Mas o homem já teve ali a dar gás, não pensei que o carro está aqui a este motor todo e o homem ainda não fez nada. Se bem que eu também não lhe dei pressa para fazer isto, porque, pá, como eu tenho mais carros para andar, e para mim não é castigo nenhum andar de capa ou andar de GTI, portanto, não, não precisamos de ter aqui pressa. Assim a olho, o que é que eu posso ver aqui? Que Já temos a suspensão nova, temos aqui as nossas molas E-BAC, a suspensão SASH, aqui os tupos, batentes, já está aqui tudo à maneira está tudo por aí já, à frente à frente também já está, sim senhor, espetáculo Temos aqui a mola velha Já temos aqui progressos, já temos aqui progressos, eu não te chatei ainda, amigo Nelson Posso ir ver a minha suspensão velha para mostrar aqui a malta? <risos> aqui está o material velho, como eu estava a dizer. Isto são os coils que a gente removeu da Max Spinning Rods. Volto a repetir, se vocês quiserem coils para andar no barrote, andar a subir e descer serras, tipo como era antigamente, a gente anda. Se andamos com uma gajo ao lado, elas andam sempre com as mamocas a dar a dar. Estes coilovers são perfeitos. Se forem um gajo como eu, que já deve uns anos à, à cova e que já quer um bocadinho mais de calma na, na suspensão, que já dá conta aqui do romático e do lombar, não aconselho porque, efetivamente, o carro para curvar fica fixe, para rebaixar fica fixe, Epa, mas no dia a dia, como eu uso o carro, eu já frisei isto várias vezes, fica um bocado desconfortável, é um bocadinho saltitona. Se querem uma coisa barata, volto a repetir, só para rebaixar e para andar e a esquecar a pedra de um lado para o outro, Show de bola, é barato, é bom e serve perfeitamente. Se quiserem uma coisa mais confortável, não aconselho. Eu já estou aqui com as dores, nem cruzes, <risos> nem vos digo nada. Calma, calma. Temos aqui o quê? Temos aqui um GTI. Temos aqui um GTI, para vocês não pensarem que este homem só gosta de 1.8 turbos. Temos aqui outro GTI. Pronto. Já não podem cascar muito no homem que ele já tem aqui dois motores de qualidade, não é? não é só os mortos de 1.8 é ganda dica agora já estamos aqui ao pé do Toledo olha aqui os pistãozinhos à maneira temos aqui a cabeça junta mas agora, agora vamos chatear um bocadinho o homem para explicar o que é que já já fez nisto e já tenho aqui o meu amigo Nelson. Fiz-o parar um bocadinho. um bocadinho, só um bocadinho. É só um bocadinho, temos as mascarilhas, estamos tudo certinho. Nelson, explica-me, está aqui a cabeça, o que é que já, já fizeste? Eu sempre vinha cá, estavas de volta disto. É pá, o que é que é fixe? Olha lá. Tanta coisa? Tanta coisa? Olha, está como um aspecto de, dos diabos, não Está aí a, a coisa limpinha, descarbonizada, como deve ser. Tem as tuches novas, tem os vasantes novos. Tem... Tem que ser de e agora, se calhar, perguntam e perguntam bem. Ah, não faciaram a cabeça? Não, eu não quero faciar. Não acho necessidade. As coisas estavam todas direitas. Uh, não há necessidade nenhuma estarmos até. para Estar a comer material. Tirar material fica para uma próxima vez, se houver necessidade. Posso dizer que estava, dando em conta, o carro também está com uma eletrónica e tudo mais. Há muitos anos. Há, há muitos anos, como é o meu eletrónico. O, é o motor é que dá o mesmo. Não, mas, nas, nas queimas e em tudo mais está tudo muito bom. Ah, não posso dizer assim muita coisa em relação a isso. A gente aproveitou a deixa para, para limpar o circuito de água. Estava e, cheio de carbon, não estava Aí sim, queríamos vir até problemas. Não era por empenes, excesso de temperaturas. Nem nada que se pareça. Aliás, até vos digo. Isto até tem aqui um selo de temperatura. Isto de... é um selo de quê? De temperaturas. Ah, sério? Exatamente. Desconhecia tal situação. É como aquele que o outra Trabalho também falou, aí por causa dos discos, para verem as temperaturas com o É. Pronto, enfim. Um... Isso quer dizer o quê? Estava a borrar? Sim, não tem, não tem problemas. Não, não, não, não houve excesso de temperaturas, não houve nada. isso pelo menos pelo que está ali no selo. Não sei se fizeram aquilo, não sei se se serve é o motor usado ou não, pois. devem ter colocado através disso. Ainda dizem que eu acelero muito, está aqui que as temperaturas já não... Não, vê-se que aceleras, mas vê que não há... <risos> vê que as aceleras. são controladas em termos de... em é tudo. Está tudo a trabalhar, minimamente correto. Ok. Na injeção okay. também. Olha... Tempo, ouvi umas pequenas falhas, e tudo são coisa igual, mas são coisas... Aqui, qual vai ser o próximo passo? O que, é, que é que tu achaste para aqui mais, em termos de... Desgaste, quilometragem, cansaço! Não, cansaço não. Dá o blocozinho está é. com um bom cansaço, aspecto. Não quer dizer que as coisas não possam vir a surgir de hoje para amanhã. Assim como nós, hoje estamos bem, amanhã nos dar um aí Não, mas o blocozinho estava com bom aspecto? Está com, tá com bom aspecto. Isso, a única coisa que posso acrescentar é que isso houve um pequeno toque nas válvulas. Sem nada que fiques assustado. E não fiquem já, não, pode ter sido alguém, ou ou a pôr uma distribuição, ou o que quer que seja, houve um toque, as válvulas estão marcadas, ligeiramente, uma coisa muito pouca mas tocaram lá por algum motivo, então, portanto em termos de desgaste, não tem nada, não há risco está tudo bom, na há instalada não, não, não, não, não foi por esse motivo que foi tirado fora, como digo eu, eu sugeri ao Yuri porque ele também nos sugeriu sim foi aquela... a, a preventiva exatamente, para então, verificar, acaba, acabamos de limpar e depois, não sei se nas outras fotografias que eu te enviei deu para ver como é que estavam as coisas depois eu ponho aqui neste vídeo pronto, mas de qualquer das formas ou seja, acaba por nos dar vantagem que acabamos de limpar e fazer as coisas de uma outra forma, que é o mal destes carros, muitas vezes é... é guardar ali a nhanha toda, é, pois quando dá a volta isto, em todo tudo. Isto é um acumular, um acumular e acaba por haver pois, mais temperaturas dentro dos cilindros, porque as águas não circulam. Ou seja, só se ver Está o, obstruído, não é? Fica, os resíduos vão ficar aqui entre os cilindros, e aqui é que começa a haver o um problema maior. A ferruja ficando lá, a água não circula por aí, começa a haver mai, maiores temperaturas, e começa a haver os grandes problemas. Mas é. pensa-se que é de um lado, afinal, isso é uma deriva. Sim, cá há muita malta a pôr a aguinha de alcano. É bom para nós, para as oficinas é bom Mas e depois temos que... O um processo é muito mais complicado mais, mais caro, e mais caro Para tentar exatamente. deixar as coisas corretas Pronto, e dizem, ah, desmontamos o carro todo É, já somos habituados... É, é sim, olha... Normalmente é. então, trabalham assim É, é assim, dá-nos outra, outra forma de trabalhar e Verificamos outras coisas mais por muitas das vezes já é bom para vocês. Sim, é, mas achavam... não sabe e acaba por, por achar. Achar e acabam por resolver e realmente vêm as coisas de outra forma. Por isso é que eu disse no meu outro vídeo, quem procura acha. Quem procura é, acha. Assim, informa, quem é resolver resolve, não é que resolver mas fica com a informação do que é que está. Porque e que é. para nós é bem mais fácil de trabalhar, perdemos horas de trabalho, poupamos na realidade horas de trabalho. E é uma salvaguarda. Velho. E não andamos todos arranhados. Não, e, e, e é uma salvaguarda, se dois para amanhã, uma coisa tu avisaste, avariou, aí não te disse, devias ter arranjado, estavas avisado, exatamente, papai, exato, e depois no meio disso <risos> o que é que nós tentamos fazer é, as coisas mais principais é que podem causar, logo avarias, derivadas, essa peça que seja danificada, claro. acabamos por contornar isso e vemos só o que é que é principal para fazer, é o caso que estás a fazer aqui neste caso é, é mais ou menos Pá, é aquela manutenção dos 600.000 que agora vai ter que fazer mais 600. De barrote. De barrote. De barrote o calor que não vai tem. Isso dos meus carros, por acaso, é uma coisa que eles não se podem encaixar é a falta de calor. É sempre verão. É sempre verão. verão. Bem malta, temos aqui já um pequeno do que é que o carro... Está a ser feito e tal. O amigo Nelson fica sempre melhor que eu que eu não percebo um boi de mecânica, senão não vinha a pagar, não é? eu não, eu não, eu não vinha não. pagar. Só ver quando houver aqui alguma evolução, quando a gente tiver já a cabeça no sítio, ou quando pusemos a trabalhar ou isso, a gente depois vem cá fazer um update. Vocês fiquem bem, um grande abraço, um grande agar. E cuidado. <risos> fujam do Covid. E <risos>